Hoje eu tô afim de roubar umas skins Quem é que vai me dar skin aí? Galera, tô no drop com uma banca de 5 mil reais pra gente fazer o regaço Nas batalhas de caixas eu acho muito legal isso aqui porque você tá batalhando Contra uma pessoa real do outro lado Se você nunca experimentou, cara, experimenta Usa o link da descrição, cola no drop inclusive dá pra você Ganhar batalhas de graça, você consegue Também aí com o meu código, 10% De bônus na hora de depositar, então não perca Tá rolando um evento de Natal, então vale mais a pena ainda Depois nesse é momento, também se você não usou aqui Você pode ganhar 50% de graça coletando com o código. Galera, as batalhas funcionam de uma forma bem simples. Você pode batalhar contra uma pessoa ou mais de uma. E aí, vou mostrar pra vocês aqui na prática. Eu vou entrar aqui numa batalha. O cara escolheu nove caixas diferentes. É aquela caixa com 1% de faca. Putz, eu gosto muito dessa caixa. Fala bem a real, velho. Vamos ver, cara. Quem tirar os itens mais valiosos ganha todas as skins. Inclusive, rouba as skins do outro. Por isso que a batalha de caixas é muito louca, mas também pode dar tudo errado. Aqui, basicamente, seria muito interessante se as duas pessoas conseguissem. Faca, ganhei é uma faca, brother! Ah! Agora a ideia seria eu pegar outra faca e ele pegar uma faca. Porque daí eu ia levar três facas embora caso isso acontecesse. Se ele pegar uma faca agora, significa que a gente vai decidir na última caixa o que acontece, mano. Vamos ver. Mas não tem como dar empate aqui, eu tô achando, cara. Ó, oh, beleza. A próxima caixa define tudo, cara. Porque eu acho que essa última caixa aí não vai dar uma faca pra ele de jeito nenhum. É só... Vim uma skin igual, dos dois lados. Ou então ele ganhar uma skin de até 70 dólares a mais. Que eu ganho. Pronto. Ganhamos uma faquinha. E todas as skins que ele pegou, mano. 122 dólares. A gente ganhou aqui. Foi um lucro de 90 dólares, cara. Nossa. Ó, se liga só, galera. Uma batalha com cinco caixas. E as caixas custam 6 dólares. Não é uma caixa muito cara, mas pode dropar alguma coisa boa. Vamos ver. Nossa, quase uma de Google Blaze. Tá tudo igual, praticamente. 1 um dólar de diferença. Minha upzinha acho que é boa. Beleza. Tô ganhando. Vai, mais 3 caixas. Tô ganhando, tô ganhando, tudo bem Eu acho que tá na mesma agora também É, deu na mesma Caraca, tá dando menos de um dólar de diferença Tudo vai ser decidido agora, perdi Uma caixinha de cem reais essa daqui Meu Deus O que aconteceu? Perdi Tudo bem, eu ganhei, mas perdi dinheiro, tá bom Isso pode acontecer às vezes, a gente não tá no controle, né Às vezes a gente pode acabar perdendo um pouquinho E agora eu entrei numa batalha de quatro caixas que custou cem dólares São caixas legais, essa primeira aí já é a mais top, velho Vamos ver Nossa Tá bom, eu, eu ganhei uma skin melhor que a dele Mas nenhuma das skins foi muito boa Assim, tá ligado? Deixa eu ver quanto que vai dar Isso aqui, nossa Ele pegou duas skins boas seguidas Não faz isso comigo, velho Na moral, cara, eu acho que não tem como Ganhar mais, eu acho que aqui já era Ô, oh, batalha legalzinha De três caixas, 30 dólares Acho que essa daqui vale bem Tá bom, 10 dólares a mais Agora tá pau a pau, acho que eu levei Vamos ver agora, beleza, é nosso Boa. O cara mandou uma batalha de 100 dólares aqui, mano. Esse cara que acabou de perder pra mim. Eita, ele quer perder mais. Três das caixas que eu acabei de abrir. Depois três caixas diferentes que são um pouquinho melhores. Ah lá, 10 dolinho do meu lado. 20 dolinho. Tô bem, tô 20 dólares na frente. Agora tá pau a pau, não mudou nada. Beleza, beleza. Agora são três caixas mais caras. É aqui que vai ser decidido, mano. A cá do meu lado. Boa, velho, boa. Agora vai vir pra gente o quê? Nossa, ele pegou uma Jiggle Print Stream, mano. Eu quero essa Jiggle pra mim, velho. Nossa, na moral, velho. Na moral, velho. Perdi E batalha de 300 dólares Eu vou entrar, velho Nossa, o cara botou 10 na caixa mais cara do Natal Cada caixa é 30 dólares Pode vir coisa boa aqui, mano Você é louco, velho Vamos que vamos, mano A batalha mais cara que eu já entrei, eu acho Comecei perdendo, né? Legal Mas, mano, isso aqui só vai ser decidido nas últimas caixas, na moral Nossa, começou bem 30 dólares ao podfair Na moral, muito bom, velho Vamos ver, vamos ver Acho que a Emperor é um pouco mais cara e agora, Emperor do meu lado, boa Falando que já foi metade e só deu 50 dólares de cada lado, mano Na verdade ele pegou só 30 dólares, mano eu Tô com medo de não conseguir recuperar 300 dólares nem ganhando Porque é na sorte, né? Pode vir skins bosta pros dois lados Opa! Outra Alp Wide Fire FT 50 dolinho ela Até agora, se tudo continuar do jeito que tá Eu ganho e levo todas as skins dele, mano Simbora! Três caixas Alp Widefire pela terceira vez Alpazimove e ele pegou uma skin ótima se ela vier pra mim, né, mano? Que é uma casa de 70 dólares. Ah, duas Fire, galera. Ganhei tudo, mano. E deu 400 dólares. Boa. Inclusive, eu criei uma batalha aqui que era 150 dólares pra ver se aquele cara entrava, mas eu vou jogar com o um bot aqui. Vou colocar esse bot code aqui, mano. Vamos jogar contra ele, vai. Vamos abrir seis caixas. Legal que a gente pode fazer o desafio que a gente quiser e é jogar contra o próprio bot do site mesmo. E começamos perdendo a do bot. E agora, faquinha. A casa perdeu o bot. Tchau. Pode entregar suas skins pra mim. Ripou, meu amigo. Creio dólar na passada. Vamos ver se eu lucro 100 dólar agora. Beleza, P90. Podia cair uma faca de cada lado, mano. Nossa, a casa imóvel de novo. Uhul, 50 dólares. Já tá ganho pra mim, tá, galera? Não tem como perder mais. A não ser que caia uma faca aqui pro bot. E não vai acontecer. Vem uma USP ainda, mano. Caralho! Velho, 221 dólares, top E ó, entrei na batalha aqui de 8 casos. Eu não gosto quando é muita caixa assim, mano Mas aumenta a chance de um dos caras dropar alguma coisa muito rara Mas eu acho que são caixas baratinhas, tá? Então provavelmente não vai cair nada Opa, essa MP9 é rara Não, não tanto, veio o Wellworn. Beleza, TecNine gostosinha, mano Tô com medo isso aqui dar prejuízo Porque essas caixas assim mais baratas É difícil de dar coisa boa, mano Vamos ver Ai, ele me passou que Safado, mano Ô oh, a Glockzinha Beleza Passei ele de volta Ganhei é nosso Boa Vai, tá na hora de nós dois pegar uma faca E a minha ser melhor E eu levar duas facas embora, mano Isso daí é tipo assim O combo perfeito pra se acontecer Comecei com o lucro top já, hein Beleza, duas facas pra mim, mano Estouro, tá ganho Ah, é a última caixa É a caixa de facas, velho Tá bom, ele pegou uma mesmo Pra mim, é bom, então E no fim nós dois vamos pegar facas Então, provavelmente eu vou pegar a faca que ele tirar, mano Vamos ver se eu vou roubar a faca dele Bora Agora Em 3, 2, 1 Roubei sua faca, eu acho, parceiro e tá rolando uma batalha de 2 mil dólares. <susos> Mano, esse cara aqui é doido Caraca, velho, o cara tacou 10 caixas vice E ele colocou o bot pra ir contra ele, e ele já começou ganhando Eu vou fazer isso um dia, mano Eu vou fazer uma batalha de mil dólares Se vocês deixarem mil likes nesse vídeo O próximo vídeo aqui no Kidrop vai ser batalhas de mil dólares Meu Deus, vai dar muita merda Eu deixei mil reais aqui na minha banca Pra gente poder jogar aqui no Kidrop E olha o que, que eu ganhei, velho o Tanto de skin maneira, mano Vou mostrar mais as principais, assim, e tal Mas só pra vocês entenderem, velho Olha o tanto de AK Eu tenho essa luva no meu inventário tirando ela eu tenho um pouco mais de mil dólares em itens E eu acho que eu gastei cerca de 800 dólares Nas batalhas, eu tava com só mil dólares De balance aqui quando eu comecei, então assim Talvez a gente tenha lucrado perto de mil reais aí Nessas batalhas, galera, talvez nem tanto Mas legal é que eu tenho muito item pra fazer upgrade, velho Olha o tanto de item, dá pra gente tentar um upgrade aqui Insano, vamos tentar umzinho, vai Eu acho que todas essas Alpi Fires Aqui podem virar uma faca Não tão muito cara, tipo essa Flip Doppler, eu vou colocar mais, sei lá 10% aqui, além do que já tava Então vai pra 55, vamos só mandar, velho só mandei, só mandei Parou, parou Então tá bom, não deu, não deu bom a Watchfire Eu vou usar tudo que é Asimov Vou botar uma Karambit, tome, Karambit Doppler Vou colocar essa faquinha aqui, essa faquinha também 40%, se liga como que recupera o prejuízo Yeah! Toma, cara, é te dói, né, E com isso, lucrar um mais 500 dólares No finalzinho do vídeo, galera, deu muito bom, mano Porra, tô com um kit legal aqui, hein E se você quer lucrar aqui no K Drop, igual eu, meu amigo É só você clicar no link da descrição E usar o código login na hora de depositar pra garantir o seu bônus Quanto mais você depositar mais bônus Você vai ganhando também moedas de ouro Focos de neve, que são pontos do evento de Natal E dá pra chegar aqui no evento de Natal, ó E aí você pode pegar algumas skins grátis, tá ligado? De várias formas aí que você pode ir coletando Vamos abrir também uma bola de Natal aqui pra ver se vem uma skinzinha melhor Ó, oh. ó Alpe a de bônus, mano. Inclusive, dá pra enxergar aqui nesse Papai Noel que tá dentro do Globo de Neve e fabricar uma skin aleatória. Então, assim, vou fabricar aqui uma skinzinha, por exemplo. Vamos ver o que o Papai Noel me dá. Beleza, uma SSG Fever Dream de um dólar. Galera, tamo junto. Feliz Natal aí pra vocês. Tá chegando, né? Em breve eu faço um videozinho aí, fazendo uns sorteios, abrindo umas caixas de Natal, pegando skins pra vocês. Se vocês querem, deixa like. A gente vê na próxima. Falou!